Sim, sim, sim. Principalmente se você estiver mudando um de padrão de movimento. Você vai estar começando a recrutar uma musculatura no qual você não utilizava antes. Mas existe também o ponto de exagerar o movimento, né? Pra você querer trabalhar mais, buscar a ponta do pé. Que aí o cara vai lá mais ou menos isso aqui, ó. Vou botar uma velocidade. Fácil de entender quando eu quero falar essa questão do, da panturrilha. Você vai trabalhar sua panturrilha aqui? Trabalha. Só que você não trabalha fazendo força pra cima. Você trabalha ó, sempre com o dedão para cima, ó, batendo rapidinho. Minha panturrilha está trabalhando aqui. Vou na corrida, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa sai nesse movimento, não trabalha muito a panturrilha e depois já cai para aqui. Ó. Quero forçar a ponta do pé. Ah, o André falou que é a ponta do pé começa a fazer isso. Percebe que o pé está entrando lá na frente? Eu estou sobrecarregando minha panturrilha. Se eu puxo meu dedão para cima, faço uma dor flexão no pé. E trago principalmente o meu pé para baixo do meu corpo aqui, está na frente. Trouxe uma pé para baixo. Aqui eu estou estressando o necessário. O problema é quando a gente estressa mais do que o necessário. Aí daqui eu começo a empurrar. Aqui eu estou estressando minha panturrilha mais uma vez. Empurrando o meu corpo para frente. Não há necessidade disso. Só desequilíbrio e puxa a pegada. Beleza?